Então, fazendo um passeio para vocês aqui no Latino Air, tá, Olha que alguém me pediu foto, muito melhor um vídeo do que uma foto, então, eu comecei gravando lá o restaurante, porque sabe como é que é, né, gordo vai na ideia do restaurante, então, tô caminhando, vou cruzar na área da exposição ali do Latino Air, que esse ano uh, reuniu mais... Está mais perto o cenário geral. Uh, nos outros anos, 2009, quando eu vim, era, foi mais na parte da Unila, era bem separado o evento. Uh, depois estabilizou alguns anos perto. Uh, só que esse ano está mais perto ainda. Ano passado foi utilizado umas estruturas móveis, como está esse ano. Vocês podem ver que essa área da exposição aqui é uma área móvel, então construída só para o evento. Tá um calor de rachar aqui dentro Então vamos cruzar aqui A área de exposição Obviamente lotado e Games Governador, e aí, então, yeah. ó, Cícero ganhou um museu. o museu, melhor museu, não, exposição. Ainda mais se aqui dentro tem ar-condicionado. As duas câmeras dá uma dos dois lados. Então senhor, pedaço? Beleza, vou também conversar mais. livre-office presente aqui. Sim. Como é que tá, Calequinha? Tudo bem. Tudo bem, com mais tempo. Três cadeiras ou O Voltando pro calorzão então, que eu, como eu falei, vou fazer um zoom, tá, como tá perto aqui, cruzar na parte ali agora da, onde